o conteúdo dá uma folhetada aqui no, no like, beleza? Clique em gostei já, já marca aí, beleza? E se inscreve se não for inscrito, beleza? Se quer de paraquedas, é. nós estamos do ladinho aí para bater 4 mil inscritos, entendeu? Faltar 200 pessoas e o caçor já está gravando comigo hoje, está me ajudando pra vocês aí então é pixa daí beleza tem uns vídeos aqui na descrição você já dá um, pa... um... dá um peão lá entendeu dá um papo que vai ficar da hora entendeu vai ficar da hora tem muito vídeo lá bacana beleza tem bastante vídeo você escolhe o que você quiser e aqui na tela também você tá vendo vários vídeos aí e o que você quiser ver é só clicar no card ou aqui na descrição beleza isso daí vamos lá, e hoje eu vou te falar do filme Terra a Deriva. Se você não falar desse filme, eu vou te falar. É um filme científica dos braços mesmo entendeu eu tenho certeza que você vai encontrar esse filme já vou logo te falar onde você vai encontrar você vai encontrar entendeu é só você pesquisar beleza e bota ele em nome terra deriva o filme é top e no filme terra deriva eu vou te falar certinho como é o filme basicamente eu tenho certeza que você vai gostar Entendeu? E o filme, ele conta, um, ele conta uma ficção que em 2065, entendeu? O sol, vamos dizer que o sol, né? Ele se expande. Entendeu? Como ele começa a se expandir, ele não é nem que ele está se expandindo, ele está se aproximando da terra, entendeu? Então o calor dele está muito maior, está muito forte o calor dele. Entendeu? Não é porque hoje em dia é, você pode ver né que você vai na praia, tá 45 graus, tá 40, tá 30. É, mais fraquinha, é, dependendo do lugar, é 25 graus, 22, São Paulo já vai para os 18 graus, às vezes, né? Mas dia de verão está é os 30 também, entendeu? Então é fique é assim. É, o sol, ele fica muito quente, então como ele se aproxima, no filme, né, ele se aproxima, entendeu? Ele se expande, e ele se expande tanto que ele começa a acabar com, vamos dizer, com a natureza, o ecossistema do, do planeta, entendeu? O planeta é a Terra. Então, no caso, nesse tempo aí, é, as tecnologias estão muito avançadas, entendeu? então toda vamos se dizer toda todas as nações as nações unidas no caso né, se juntam para fazer é, fazer vários reatores para colocar no em, em, vamos se dizer na metade do globo terreno como assim na metade do globo terreno tipo instalar é, instalar um reator a cada vamos se dizer é, 100 mil quilômetros, instalar um reator a cada 100 mil quilômetros, isso aqui é um reator gigante, é imenso, é coisa de, vamos se dizer, uns, cara, não... é muito grande a proporção, entendeu, como dar dimensões, entendeu, só que é o um reator gigante, entendeu, e esse reator, o que... qual é a função dele, a função dele é dar um jato de, de, de, de força, entendeu, dar um impulso, no planeta, para o planeta se afastar do Sol, então eles fazem tipo, vamos dizer, como se fosse uma nave, entendeu, sabe, faz tipo uma nave do planeta. Então são vários reatores, é, na metade do globo terrestre, entendeu, é, ligados ao mesmo tempo, é, vamos dizer, impulsionando o, o globo terrestre, o planeta Terra, para longe do Sol que aí é, é conforme ele vai se afastando começa a mudar o clima porque o sol já entendeu e o destino que eles queriam levar o planeta era para uma outra estrela entendeu bem distante do sol que era essa outra estrela era um segundo sol só que mais distante então tinha que viajar vários anos-luz entendeu com um planeta, então tipo, não era a população que saiu, entrou numa nave espacial, não. Era o próprio locomovido, no caso, é um filme incrível, véio. entendeu? Então o que que acontece? É, Eles conseguiram fazer isso, o planeta começou aí em direção à próxima estrela, né, que é o próximo Sol, no caso, né. E nisso no meio do caminho, ele está ultrapassando os planetas né? que tem aqui na nossa galáxia. Acho que você conhece, né? Acho que você não faltou, entendeu? O livro de, de Geografia. Acho que não faltou na aula de Geografia. Você sabe os planetas que tem aqui no, no nosso Sistema Solar, né? Então, é tudo isso daí. Então, o planeta ele vai se afastando do Sol e ultrapassando esses planetas. Entendeu? Nisso que ele vai se ultrapassando os planetas, o sol fica distante, ele não brilha mais, ele não dá mais aquela luz, aquela luminosidade, aquele calor do planeta. Então várias coisas começam a acontecer, várias coisas climáticas no caso, né? Vamos dizer que é, começa a nevar, fica frio o ar. Vamos dizer, a temperatura desce graus e graus abaixo de zero, é, passando dos 60 a 70, podendo chegar a 100 graus de Celsius. Então ficou muito frio e a única coisa que, que superaquecia, vamos dizer, basicamente o planeta eram os reatores, que eles estavam sempre ligados. E as, a, as pessoas, né, a população, elas que abasteciam o reator para ele sempre ter energia suficiente para continuar levando a Terra para longe. Entendeu? E a cachorra aqui de casa tá enjoada para o bexiga hoje, Ela não tá deixando eu gravar, só vou dar umas pauladas nela, é o jeito. <risos> Todo mundo. Então o que que acontece? É ah, se o clima tava ruim, o que, que aconteceu com a população? Não, a população é tipo assim. É, foi dado, foi dado, vamos se dizer. É, foi dado tipo como se fosse um.. Vamos se dizer. É igual, é igual ao dia das crianças, foi dado um prêmio para poucas pessoas, não foi 100% da população, foram basicamente 50%, 40% ficou ali da população que foram presenteadas para morar no subsolo, que era no subterrâneo, que era um lugar onde eles tinham feito, entendeu? Justamente para proteger é, uma parte da população contra o cataclismo, se alguma coisa acontecesse com o globo. Então essas pessoas foram, principalmente homens, mulheres, e jovens, entendeu? Que é que caso acontecesse alguma coisa ia fazer a reprodução. E os que ficaram no solo, entendeu? No solo terrestre, é, já passaram a trabalhar com, com os maquinários lá fora, entendeu? Já passaram a trabalhar com os maquinários lá fora, entendeu? E no caso, o ator principal, que é um, um jovem de basicamente uns 15 anos, ele é filho de um, de um vamos se dizer de um capitão. É de uma nave que ela se encontra, vamos dizer, no espaço, analisando as rotas do planeta e tudo. Então ele trabalha para a NASA, o pai dele. Só que quando ele era moleque, antes de acontecer algumas... isso, é, o pai dele prometeu para ele falou para ele, meu filho, eu vou sair, eu vou para o espaço, e em cinco anos eu volto, que era só um trabalho que ele ia fazer durante cinco anos, só que o um menino cresceu, se passaram 15, entre 15 e 16 anos, e o pai não voltou, porque ele era o capitão da nave. Era só ele que ficava lá nessa nave e uma inteligência artificial, que era a dona, que era aquela que dominava tudo ali, entendeu? Ele ficava só observando, entendeu se acontecesse alguma coisa com a máquina. Ele consertava a máquina e ele enviava, o trabalho dele era enviar e trazer informação da Terra e do espaço, entendeu? Para então não acontecer nenhum catástrofe. Então o que, que acontece? O debate do filme é o seguinte, que ele vai indo e você sabe que o planeta Júpiter, no caso, é o Júpiter, você sabe que é um dos maiores planetas aqui do nosso sistema solar. Então a Terra, vamos dizer que a Terra ela é. Vou botar aqui uma faixa. Vamos se dizer que a Terra é uma moeda de 10 centavos e Júpiter é uma laranja. Vamos se dizer: Júpiter é uma laranja e a Terra é uma moeda de 10 centavos. Então, a Terra, como ela está sendo locomovida com o reator, no caso, né, ela vai indo. isso que ela vai indo, a, vamos se dizer, o magnetismo, a indução magnética do, do, do planeta Júpiter. Porque aquele negócio, você já estudou, a, a, a, a, você sabe que a física do, do, dos planetas é o seguinte, quanto mais massa, mais magnetismo ele tem, mais atração ele tem. Entendeu? Não é à toa que o planeta Júpiter já teve várias vezes que ele se chocou contra outros planetas e asteroides, tudo que aproxima dele, ele suga para si. E você sabe que o clima do, do, do planeta Júpiter é completamente composto de, de, se eu não me engano, se eu não me engano, carbo. Entendeu? Então, carbono ele tem um gás ali que tudo que se aproxima, cara, é um negócio que, sei lá, o planeta chega a passar de 700 graus Celsius. Seis, é, 700 é 70 não. Hum, não tem nada. a faixa é mais ou menos numérica. Só sei que nada vive nesse planeta Júpiter. Entendeu? E o dono da nave lá, né? Ele vê que o planeta tá. Vai passar por Júpiter só que ele começou a fazer uma rota diferente, começou a ir para cima de Júpiter, o planeta Terra. Então o que que acontece? O planeta Terra como ele estava indo para cima de Júpiter, ele acionou lá da nave que o planeta tinha mudado de rota. E como ele tinha mudado de rota, o magnetismo, a indução magnética do planeta Júpiter começou é, vamos dizer que atrair o, o planeta Terra porque ele tem uma indução magnética menor entendeu? e tudo que é menor que, que, que Júpiter né? tudo que é menor que Júpiter tem uma indução magnética menor e ele atrai para ele entendeu? é como se você pegasse um super imã e um imã normal você vê que o super imã tem uma potência muito grande de, de atração porque ele é um super imã e se você aproximar ó, Qualquer coisa que é mais fraco do que ele, ele vai induzir para ele, ele vai sugar. Então essa é a matemática, vamos dizer essa é a física dos planetas. Isso é real, é realidade, entendeu? Isso é realidade. É por isso que Júpiter acontece muito esses negócios aí de, de, de, de... Esses anéis do Júpiter, basicamente todos esses anéis são é, restos de planetas, de pedras do espaço, tudo que se chocou com o Júpiter, tudo que se aproximou, ele destruiu e virou, vamos dizer, virou uma poeira, uma poeira cósmica, no caso. Por isso que o Júpiter tem esses anéis aí, entendeu? Você acha que você sabe, né? Cálices. Tá, vamos voltando pro filme, voltando para o filme. É, o planeta começou a ser atrás do Júpiter, o que que acontece? Chegou mais para frente, não entendeu? Chegou mais pra frente, eles viram que eles não tinham nada para fazer, porque o planeta era, vamos dizer, uma moeda de 10 centavos do lado de uma, vamos dizer, uma laranja, né? Então não tinha muita coisa a fazer. A única coisa que eles pensaram foi em fazer o quê? Foi é, é, é, em, vamos dizer assim, ligar os reatores entendeu? Ligar os reatores e fazer com que, vamos dizer, com que os reatores é, lançasse um, um, um raio, vamos se dizer, um raio de, de, um raio laser assim, dentro do, do, do planeta, vamos se dizer, do, dentro do planeta, até esqueci o nome do dentro do, dentro de Júpiter, né? Porque ele tem um gás ali em todo o sistema dele. E nisso que eles lançar é como se fosse um isqueiro do lado de, de, de, de um dentro de um botijão de gás, vamos se dizer assim, porque ele é ele tem muito gás esse planeta. Então o que que acontece? É como se acendesse um isqueiro. Então ele poderia fazer uma reação, causando mais explosão. Só que o qual é o beabá das coisas, ele? é o seguinte. É que o laser, é, é o reator que a Terra tem, é, não tinha energia suficiente para tocar, vamos se dizer, tocar a estratosfera ali do planeta, do Júpiter, no caso, né? Então, o que que acontece? É, como não tinha força, não tinha energia para chegar aonde, no, vamos dizer, no gasoso do planeta, né? É, eles, tipo, ficaram sem esperança, entendeu? E lá na nave, né, na nave espacial que estava lá, o capitão junto com a máquina é, tentou é, fazer, vamos dizer, ele tentou é, fazer com que a, a máquina, né, a inteligência artificial, lançasse um raio para fazer uma, uma, vamos dizer, uma, uma faísca lá, entendeu? E dar certo no... no na reação, né, fazer para causar essa explosão. Então, o que que acontece? É, todo mundo ficou triste porque a própria a própria inteligência artificial disse pro capitão que ela não poderia fazer aquilo porque já é, ela já tinha estudado e ela falou que tinha uma chance de 90% de dar errado e a funcionalidade da da assistente, na, no caso, né, dessa assistente, no caso, né. Era, a funcionalidade dela era proteger é, a humanidade em primeiro lugar. Proteger a humanidade e a natureza, entendeu? Em primeiro lugar. Só manter as coisas. Só que aí o capitão pensou e falou para falou a máquina, né, para o robô, para a inteligência artificial. Ele falou de que adianta, é, é, é, é, do que adianta perder todo o planeta, perder todo o planeta, morrer todas as vidas e sobrar só semente. E, entendeu? Não, não faz sentido, entendeu? Então, ele pegou é, um, um copo de, de, de bebida ali que ele tinha, não sei se era uma cerveja um refrigerante, e ele acabou jogando na máquina, entendeu? Causando um curto no, no, na inteligência artificial, e a máquina já ficou por si próprio é, no controle manual. Então, ele, ele por si próprio mano, é, pilotou a nave, e o que que ele fez? Ele avisou para todo mundo do, da terra, no caso, né, que era para todo mundo é, ajudar ele, que ele ia causar reação. Só o que, que acontece? É, esse rapazinho aí, que é o capitão da nave, ele é o pai do garoto que está lá embaixo na terra, entendeu? Então esse menino ele é meio rebeldezinho com o pai, porque o pai não tinha trazido ele. E ele, vamos se dizer, ele não sabia que era o pai dele que estava lá ele já foi sabendo, basicamente, no, no final do filme, entendeu? Que é a hora que ele descobre que é o pai dele, que é o capitão, e ele entra em contato com o pai dele. E os dois negociam ali aquela reação. E esse é um momento meio tenso do filme, que todo mundo na Terra já tinha desistido. Porque era impossível do, do, do vamos dizer, do planeta ser salvo. Entendeu? Porque pelo tamanho de Júpiter, né, o tamanho do planeta. É, ele ia engolir o planeta Terra sem fazer, sem fazer muito esforço. Ele ia destruir, entendeu? Pela massa que ele tem, pelo tamanho que ele tem, a dimensão. Sem contar o clima de lá, né, que o clima de lá é gasoso. É gasoso, é como se fosse um botijão de gás girando, vamos dizer assim, o clima lá de Júpiter. Então, no caso... É, todo mundo tava triste aí foi que o, o filho do, do o filho do capitão já né? com seu capitão já falou para ele como era que funcionava e foi que o menino passou a, no rádio entendeu para todas as pessoas do mundo é, se unirem entendeu para recarregar todos os reatores entendeu para poder fazer um dar aquele Aquele raio em cima de, de, do planeta Júpiter, no caso, né? Daria aquele raio de fusão em cima, entendeu? Nisso que todo mundo se juntou, todo mundo já... Que já tá se despedindo um do outro, né? E já tinha desistido da vida, no caso. E já decidiu, é fazer a última tentativa, no caso, né? Fazer a última tentativa e se morrer, morrer... Na guerra, no caso, né? Não se entender e foi isso que aconteceu, todo mundo se juntou e foi lá e conseguiram lançar o, cho o choque em cima do planeta Júpiter. Só que é, nesse lançamento deles, né, que começou que eles fizeram, acabou que eles pegaram e é, a fusão não estava conseguindo chegar no planeta, entendeu? Aquele disparo que eles deram não estava conseguindo chegar no planeta. E não tinha é, é, calor suficiente para causar a reação, a explosão. Então o capitão da nave viu que não tinha como fazer aquilo. O que, que ele fez? Que é o pai do garoto. Ele pegou, foi lá com aquela nave, pilotou em direção o, o, o, o, vamos dizer em direção Júpiter, e que ele se alinhou com, com, com aquela. Aquela fusão ali que os pessoal tava a terra tava dando aquele disparo, né? ele acabou por si próprio entrando na, na, na, na atmosfera do, do de Júpiter. E quando ele entrou na, na atmosfera de Júpiter, acabou é destruindo a nave, causando uma explosão. Isso que causa uma explosão na nave, todo o gás ali do planeta entra em chama e explode na hora que o é tipo, vamos se dizer, tem um vazamento de gás, você risca um isqueiro e você vê aquela nuvem de fogo saindo, queimando tudo. Que é tipo uma explosão, sabe? Até se você pegar o isqueiro, segurar o gás na mão assim, riscar, explode. Então, foi essa a reação que teve. Na hora que aconteceu essa reação, é, ele morreu, não. lógico, a nave explodiu, porque ele que foi a faísca do do gás, no caso, né, que foi a faísca. E o cara deu a vida dele, no caso, explodiu a nave e causou a reação que deu um choque, deu uma onda de choque, entendeu? Que acabou impulsionando o planeta Terra já pro outro lado, entendeu? Para longe de junto. Isso que impulsionou, ele já foi embora no impulso já, ele não precisou desligar os reatores. Os reatores continuam ligados, entendeu? E eles conseguiram dizer, continuar a viagem para outra alta estrela que é o, o próximo sol no caso e basicamente o filme fala sobre isso e no meu modo de pensar aqui vamos fazer uma pré-análise aqui é, o filme ele leva muito que é, ele é ficção científica né para quem gosta né e ele traz muito para a nossa realidade também porque eu digo isso porque basicamente é... Você sabe que o planeta de Terra está sempre girando, né? O Sol, ele tem a massa dele. Vamos se dizer assim, ele tem a magnitude, a magnitude dele. Você sabe também, só se você faltou aula de geografia, você sabe que todos esses planetas giram em torno do Sol. Entendeu? E vamos se dizer que a cada ciclo... É, na Terra, que é a cada ano que passa, no caso, a cada ciclo na Terra, porque a Terra, ela gira em torno, do sol, em torno do Sol, entendeu? E contra o Sol, vamos dizer assim, ela está girando, vamos dizer, ao redor do Sol e ela mesmo também está se girando, entendeu? A Terra gira, ela gira, vamos dizer, ela gira para um lado e ao mesmo tempo ela gira em torno do sol, esteja você entende isso daí, né, é, é simples demais, assim. então vamos dizer assim, cada volta, cada ciclo que a terra dá, ela se aproxima um pouco mais do sol, basicamente é isso, então ela está sempre girando, mas porque, por isso que você vê assim, que todo ano é, você vai é, você para a praia, você vê que o calor está maior, você não precisa ficar muito tempo que você já sente aquele calor, às vezes você não está nem na praia, não, não. vamos dizer, na própria cidade, interior, qualquer lugar que você estiver, tem lugar que o clima é muito quente, entendeu? E sinceramente eu tenho que te dizer isso, que sim, a Terra se aproxima do Sol a cada ano que passa, entendeu? Um movimento assim, milimétrico, vamos dizer assim, já faz muita diferença. Aumenta um grau, dois, três, cinco. Quanto mais ela se aproxima, então o filme ele Já pega e traz essa ficção aí, entendeu? Porque relativamente não é que é, vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Não é que Deus nos livre, pode ser que aconteça da terra se aproximar tanto do sol, entendeu? Que sim, pode causar isso, entendeu? E no caso, o desastre natural. É, vamos se dizer, porque se o planeta se aquecer demais, não vai, vamos se dizer que as árvores não vão viver mais, porque vai, vai ter muita seca. os rios se secam, entendeu? E o calor não vai ter quem aguente o calor, entendeu? Por isso que não é à toa que o, o, o Elon Musk, no caso, né, que ele é o dono da SpaceX, que é uma, uma, uma empresa, vamos se dizer, muito poderosa entendeu o Elon Musk ele é dono da SpaceX e da Tesla que são aqueles carros lá e agora ele vai trabalhar com os robôs então esse cara aí ele é um bilionário esse cara ele já pensou muito nesse caso entendeu ele é novo ele é jovem não é tão velho afinal um bilionário cara é entendeu esse carinha aí ele já está lançando foguete toda hora, fazendo teste, porque ele quer, é, é, vamos dizer, popularizar o planeta Marte, que é o único planeta próximo, vamos se dizer, próximo da habitação da Terra, e mais distante do, do, do, do Sol. Por quê? Porque o planeta Terra está mais próximo do Sol, entendeu? O planeta Terra está mais próximo do Sol, então ele quer ir para Marte, que está mais distante. Entendeu? Então, você já vê que ele já quer popularizar lá, quer criar uma, uma vamos se dizer, uma, uma... quer botar uma população de um bilhão de habitantes. Só que para ele conseguir isso, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um foguete, ele tem que ter um armado né? Então, é isso que ele já tá testando hoje, entendeu? Hoje mesmo, se você pesquisar, você já vê vários foguetes, acho que até você já deve ter pesquisado, tem vários foguetes dele, já vários testes. E também não é por aí também, não, que o cara quer parar, entendeu? O cara, ele faz esses carros também que se move sozinho e ainda tem mais outra coisa, agora ele quer criar um próprio robô humanoide, entendeu? Mas eu falo, eu falo várias coisas sobre ele, entendeu? E também a... A Boston Dynamics também que tá, tá fechadinha aí com a NASA aí e com certeza vai fechar com ele também. Se você quiser saber mais informação sobre esses negócios aí, é só você clicar nesse primeiro link aqui do vídeo aqui, beleza, que eu vou te, eu vou te explicar. Certinho, tudo que eu tô falando aqui vai estar tá nesse primeiro link, primeiro e segundo. Você já clica aí, beleza, Já você já vai saber o que que eu tô querendo dizer, já vou te mostrar, entendeu, imagens. Porque o Elon Musk, ele é um cara que ele é muito fictício, ele é como se fosse, vamos dizer, ele é como se fosse o, o homem de ferro da vida real. O cara gosta de, de inovar, ele gosta de criar, entendeu? Então ele já tem, os projetos dele é o que? Habitar Marte, entendeu? Habitar Marte, que se caso aconteceu alguma coisa com o planeta Terra, o Sol se aproximar demais, alguma coisa, ele já popularizou outro planeta então o cara já pensa gigante, mundo o cara pensa muito grande e vamos dizer que também está criando agora a nova tecnologia dele que são robôs humanoides que vão servir para a segurança e o bem estar pessoal, e também tem vídeo aqui de robô humanoides de filmes que eu também recito, entendeu que entra também nessa realidade então aqui na descrição também tem esse tipo de conteúdo, só você dar uma visitada lá, e é isso daí, já falei muito, já Me enjoei <risos> beleza, espero que você tenha gostado aí, deixa um deixa um númerozinho pra nós aqui embaixo, é só clicar aí beleza, e é isso daí é o próximo vídeo, tchau mas peça de primeiro link hein? aqui no, no like aí, beleza? clica em gostei já. Já marca aí, beleza? E se inscreve se não for inscrito, beleza? Se o de Paraquedas. Nós estamos do ladinho aí para bater 4 mil inscritos, entendeu? Faltam 200 pessoas. E o caçou já tá gravando comigo hoje, está me ajudando. Vou apresentar eles para vocês aí. Então, é pixa daí, beleza? Tem uns vídeos aqui na descrição aqui.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 O calor dele tá muito maior, tá muito forte o calor dele. Entendeu? Não é porque hoje em dia, é... você pode ver, né? Que você vai na praia, tá 45 graus, tá 40, tá 30. É. Mais fraquinho dependendo do lugar: é 25 graus, 22, São Paulo já vai os 18 graus. Às vezes, né? Mas dia de verão, estou 30 também.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 ele é filho de um, de um, vamos dizer, de um capitão, é, de uma nave que ela se encontra, vamos se dizer, no um espaço, analisando as rotas do planeta e tudo. Então ele trabalha para a NASA, o pai dele. Só que quando ele era moleque, antes de acontecer isso, é, o pai dele prometeu para ele falou para ele, meu filho, é, eu vou sair, eu vou para o espaço. E...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 aquele raio em cima de, de, do planeta Júpiter, no caso, né? Daria aquele raio de fusão em cima, entendeu? Nisso que todo mundo se juntou, todo mundo já que já tava se despedindo um do outro, né? E já tinha desistido da vida, no caso, e já decidiram é, fazer a última tentativa, no caso, né? Fazer a última tentativa é isso, e se morrer, morrer na guerra, no caso, né? o <risos> E foi isso que aconteceu, todo mundo se juntou e foi lá e conseguiram lançar o choque em cima do planeta junto. Só que é, nesse lançamento desde né, que que eles fizeram, acabou que eles pegaram e é, a fusão não estava conseguindo chegar no planeta, entendeu? Aquele disparo que eles deram não estava conseguindo chegar no planeta.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 um lado e ao mesmo tempo ela gira em torno do sol. Você é, entende é, é isso daí, né, velho? É, é simples demais isso assim. Então vamos se dizer assim: cada volta, cada ciclo que a Terra dá, ela se aproxima um pouco mais do sol. Basicamente é isso. Então ela está sempre girando, mais porque, por isso que você vê assim: que todo ano é, você vai, é, vai para a praia você vê que o calor está maior.